Bom, então vamos lá, da nossa série rápida, vou passar esse solo aqui pra vocês agora. Esse solo não é de guitarra, tá? Mas é uma música que, pelo menos, acho que umas três pessoas já tinham me pedido. Algumas no WhatsApp, outra no nosso grupo aí do curso, ok? Então vou aproveitar que teve bastante pedido e vou já passar pra vocês aí, ok? Da música O Escudo, vai da verdade. É uma parte feita em strings, a gente vai pegar e vai passar aqui pra guitarra, colocar um pouco de técnica de guitarra, vai ficar bem bacana. Você vai ver que dá pra você fazer bastante coisa aí. <música> Certo? Basicamente é esse solinho aqui. Certo? Basta você olhar na tablatura que tá aqui em cima acompanhar certinho, aí você vai ver que tá bem bacana. Lembrando, se não faz parte do grupo do WhatsApp, faça parte do grupo do WhatsApp. Então inscreve no canal, se inscreve, compartilha com os amigos e ativa o sininho. Tá? vou deixar esse recado todas as vezes para você. Se não faz parte do nosso curso, eu vou só um guitarra gospel tá esperando o tempo para fazer parte, né? Vamos lá, cola com a gente lá que tá, tá todo mundo aprendendo, só você que não. Essa parte que a gente lá, bora aprender A guitarra não é só pra quem tem talento e pra quem é top não A guitarra é pra nós também Então bora lá Então vamos lá, vai ser o seguinte aqui, ó Lembrando que os parâmetros da, da G5N vão estar tá num, num PDF aí embaixo, tá? Quem não tem a G5N consegue abrir também porque é um PDF, beleza? Então basta dar uma olhadinha lá e replicar aí pro seu equipamento Beleza? Então vamos lá, ó. Tá? É uma técnica que eu gosto de utilizar bastante, ó ah, é um bendzinho rápido Certo? Você pode bater um power chord aqui em Ré, né? Beleza? E aqui tá finalizado Solo muito fácil aí Beleza? Então espero que tenha dado pra você aprender aí Beleza? Quer aprender alguma música que não tem no canal ainda? Comenta aí embaixo Aproveita aí que o canal está aberto pra todos Aqui a gente não faz distinção Beleza? Então comenta aí embaixo Compartilha com os amigos Ativa o sininho pra não perder as notificações aí Beleza? Um grande abraço então Até o próximo vídeo